O melhor ataque gol! A melhor defesa Mais um gol Brasil Brasileiro Domingo, cinco e meia da tarde Começa o nosso pré-jogo E às seis horas a bola rola para Brasil e Equador Direto do Estádio Olímpico em Goiânia Tem Copa América no SBT A nova tradição do brasileiro